Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nós estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal E gente, hoje o vídeo não é muito animado É só pra falar um pouco pra vocês, gente O que aconteceu com o Claudio Gente, o Claudio, se vocês não conhecem, é que já editou um vídeo aqui pra mim Gente, ele faz bastante cap pra mim quando eu não sei fazer Só que o assunto não é esse Gente, esse dia para trás, aconteceu com ele o que? Ele, gente, perdeu o canal Ele é até forte, porque se fosse eu perder no canal, gente, eu nem seria capaz de fazer eu Acho que eu nunca mais gravar vídeo Gente, não sei o que o YouTube viu com ele, não sei o que, que ele arrumou Gente, só sei que a conta dele, gente, foi deletada Ele mandou lá no grupo, assim, a seguinte mensagem Que é essa que tá passando aí pra vocês na tela, gente Que dentro de 29 dias o canal dele vai ser removido Não deu os 29 dias e o canal dele, gente, já foi removido. E quando eu entro no YouTube, aparece essa seguinte mensagem, gente. Que o canal dele foi deletado. E, gente, e ele criou outra conta. E, gente, até hoje ele não postou vídeo. Gente, mas eu sei que a gente desanima mesmo. Que se fosse eu tivesse perdido o canal, eu estaria bastante desanimado também. Como, gente, a gente vai ter coragem de fazer vídeo com... O canal dele, gente, já tava crescendo. O canal dele tinha mais inscritos que o meu. Eu não lembro a quantidade, só sei que tinha mais de 100 a mais que o meu ainda. E o problema, gente, que é anos tentando. Você acha que o canal dele foi há meses? Tem anos que ele tá conseguindo o canal dele. Ele comprou o microfone, os equipamentos dele. E o YouTube vai lá, gente, e simplesmente é, deleta o canal dele sem falar nada. Ele mandou e-mail lá pro, pro Google e o Google, gente, não falou nada. E o problema do YouTube é assim. Pode aparecer pessoas peladas que o YouTube, tipo assim, não tem problema nenhum. Coisa pornográfica pode passar no YouTube. Palavrão também o YouTube liberou esses dias. Agora, gente, tem hora por causa de meme. Meme, gente, se vocês não sabem, essas coisas que aparecem... Aparece no vídeo, coisa engraçada que não é a gente que faz, é outras pessoas que falam. Alguma palavrinha lá, de um segundo, YouTube já vai lá e remove o vídeo, ou pode remover até o canal. Eu não sei, gente, qual o problema, qual o vídeo que o YouTube bloqueou, o que, que ele fez para acontecer isso. Só sei, gente, que ele é uma pessoa séria, e eu tenho certeza que não é por causa de vídeo dele nenhum. Pode ser por causa de denúncia... Pode ser algum strike que ele tomou de algum meme, de algum vídeo. Ou então pode ser, gente, pessoas invejosas que denunciaram o canal dele. Não sei o que aconteceu. Só sei, gente, que ele perdeu o canal e ele tá muito desanimado. Então, gente, eu me dispus a gravar esse vídeo pra ele. Ele criou uma nova conta. E eu quero que todos vocês aqui do canal, vai lá na conta dele e ajudar ele Tá lá nos comentários, porque nem nem pode colocar na descrição, porque o YouTube já não gosta, coloca na descrição Então vou deixar o link no primeiro comentário fixado Gente, ele criou outro canal, então vai dar lá ele uma força, gente, porque não é fácil Eu já divulguei o canal dele aqui, o canal que eu divulguei, gente, infelizmente é, não, Eu vou colocar lá no primeiro comentário, que o canal dele já não tá mais usando o YouTube nem acho que nem aceitou o e-mail dele. Eu não sei o que, que ele fez. Eu não sei, gente. Mas o YouTube vocês já sabe como que é. é até pessoas de, de canal grande. Ele não tá ajudando muito. Dirá nós que tem um canal pequeno. Então, gente, por favor, vai ajudar ele lá, dá ele uma força. Ele até hoje não gravou nenhum vídeo. Forse eu, gente, eu nunca mais ia gravar vídeo. Gente. Sinceramente, nunca mais eu ia gravar vídeo. Então, gente, hoje eu vim aqui é pra ajudar, porque nunca sabe o dia de manhã, né, vai que no dia de manhã eu também preciso, assim, de uma ajuda eu Espero que meu canal não venha a ser deletado, eu nem gosto de estar falando essas coisas, mas é isso, gente, vai lá ajudar né? ele um aqui. Então, gente, vai lá ajudar ele, independente do motivo que o canal dele foi excluído, mas, gente, eu tenho certeza que foi, tipo assim, coisa besta Ele, gente, conhece as diretrizes do YouTube ele assiste bastante canais que fala escola para o YouTube, Alex Henrique Ele assiste, gente, esses canais tudo aí que dá dicas sobre o YouTube Então eu tenho certeza que ele não violou nenhuma das diretrizes do YouTube Eu tenho certeza que foi coisa besta Ou não sei se é por causa do meme, eu não sei por causa do é de um link Eu não sei o que que é Porque o YouTube detesta canal de tutorial, vocês já perceberam? Então vai ajudar ele lá, gente, eu vou pedir para ele gravar, nem né, que for um vídeo de um segundo Vocês lá comentar, dar uma ajuda para ele E esse vídeo eu não sei que dia que vai sair mas, gente, por favor, ajuda ele. Eu vou agradecer vocês de coração. E esse foi o vídeo, gente. Foi um vídeo rapidinho. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai lá ajudar ele. Eu, gente, eu fiquei muito triste mesmo no dia que ele falou comigo que ele perdeu o canal dele. Porque não é fácil, a gente, perder. Não é todo dia que a gente se perde um canal, assim, né? Eu tenho três canais, graças a Deus, eu nunca levei nenhum strike. Já tem mais de quatro... não, quatro. Tem mais de cinco anos que eu tô aqui no YouTube. Nesse canal aqui é cedo. Mas eu tenho um canal aí, gente, que ele faliu. Mas vai lá no canal deles, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí pra mim, para esse vídeo chegar a mais pessoas e até a próxima.